Sejam bem-vindos a esse estado sujeito a guincho. No episódio de hoje, cara, vamos falar aqui sobre um filme, mais uma vez que eu vi aqui na, na plataforma MUBI, chamado Blind, Blind, um filme norueguês, cara, que é mais ou menos assim. Depois que a Mina perde a visão, né, ela já está numa certa idade, né, já é adulta, seus trinta e poucos anos Ela perde a visão e ela começa lentamente a se isolar do mundo Daí ela pega e fica tendo só a, as memórias de dentro da casa né, e o que já tinha na sua mente E aí pra ela seguir a vida em frente, ela reconstrói histórias em cima das coisas que ela já acreditava Então o que acontece? Ela é casada o que acontece? Ela é casada e ela... Pô, imagina só, cara, você põe na situação de uma pessoa que fica cega por alguma doença. Você tem uma vida totalmente, né, é... independente, você faz tudo sozinho, daí você se vê cego. Daí você fica com medo, você se fecha dentro de casa. Daí, consequentemente, você começa a pensar em traição, né, cara? Você começa a achar que... A pessoa que tá do seu lado, ela tá te traindo. Tem uma cena, por exemplo, que eles estão na cama assim pra ir dormir, daí o cara pega o, o computador, o laptop e põe no colo. Daí começa, ela, ele fala, ah, eu tenho que terminar um trabalho e tal. E, e aí a cena corta, da continuidade, mas ele, como se ele estivesse trocando ideia com uma mina. Já na maior auge da putaria, assim, sabe? Mas isso tudo é uma imaginação da, da personagem. Né? Ela, então varia muito entre o que está acontecendo e com o que ela está criando. Ela cria várias situações assim, cara. Para não sair de casa, ela fica imaginando coisas do tipo. Vale a pena ver o filme pela forma que ele é contado. sabe? Você não sabe o que é real, o que ela está imaginando. E vale pelo fato de você... Se pôr no lugar do personagem, né, cara? Você como uma pessoa cega, imagina, cara? É uma coisa muito punk, né? Daí isso que, que me pegou nesse filme. Esse filme, ele... Já tem um tempo, né, cara? Eu acho que ele é de 2014. Né? A... É uma roteirista norueguesa que fez esse filme. Ela chama Skill Vogt. E ele é meio triste até, né, cara? Por... Por um lado é uma coisa triste, né, cara? Mas vale a pena. Ah, veja lá, blind e diz aí o que você achou, tá? É, esse podcast aqui é rapidinho assim mesmo. Por ser um estado sujeito a guincho, você tá sempre é, na iminência de ser ancorado por alguém ou então conseguir escapar. Se você quiser comentar alguma coisa sobre esse episódio em si ou sobre algum outro episódio que você tenha passado por aí só mandar um e-mail para luizamerico.com.arma.news Ou se você chegou aqui já direto pelo site, né? Você pode comentar abaixo do post. Se você tiver por alguma plataforma de streaming de Spotify, iTunes, coisa do tipo. É só colocar lá um e-mail karma.news Dentro do site você pode ajudar também, né cara? Porque a gente aqui vive de luz. Se você puder ajudar esse jornalista em extinção... Você pode mandar um pix lá no apoia e explica como. Tem o endereço da chave pix, tudo. Beleza? Espero que esse episódio aqui do podcast tenha te encontrado em bons lençóis e que possamos nos encontrar num próximo episódio. Beleza? Então fique aí tudo de bom e sejam bem-vindos a esse estado sujeito a guincho.